Eu sou a Tata e pela minha maquiagem super elaborada, cheia de glitter. Inclusive, meninos e meninas que quiserem ver essa maquiagem, eu vou postar lá no meu IGTV. Então me segue lá no Instagram e já dá uma olhadinha lá IGTV, né? Por que não? Tata, mas você só não dá conselho na sua vida? Não, gente, eu sei fazer outras coisas, vocês não acreditam. Sem fazer as comidas, sem fazer as maquiagens. na brincadeira. Se não me segue lá no, no Instagram, não, não esquece de seguir, tá bom? Sendo você mulher, sendo você homem. Inclusive, esse vídeo é um vídeo de carnaval, mas focado pro Público masculino. E também para as meninas que gostam de meninas, porque sim, pasmem, existe muita mulher em buste por aí. Não é porque é mulher que gosta de mulher que não é em buste, tá? Tem um vídeo bem legal, inclusive, que eu já falei sobre isso no canal da Lucy, da Lucy Gonçalves Maravilhosa. Vou botar aqui, se vocês quiserem ver, tá no card, tá? Enfim, gente, mas se você é menina e não gosta de menina, não tem problema. Pega esse videozinho aqui, assiste, claro, e manda para o seu amigo, para sua amiga que vai sair por aí nesse carnaval, que tá aí sem saber como chegar nas mulheres. Tá difícil, não sei. Realmente, os caras estão passando um perrenguizão. Então, esse vídeo eu vou fazer mais focado para os homens, tá bom, meninas? Me desculpem. Vocês só fiquem de olho, tá? Só fica ligadinha aí que esse vídeo vai ser mais focado para homens que dão em cima de mulheres o carnaval. Vamos lá! Meninos, escutem o que eu vou dizer pra vocês, porque aqui é uma opinião feminina. É uma mulher falando com vocês. É diferente de quando é um cara, né? Tipo assim, achando que ele sabe o que ele tá falando. Aqui é uma mulher falando pra você. Quero que vocês é, me escutem. Tem como se a gente fosse amigos mesmo. Quero sempre falar com vocês assim, como se a gente fosse brother, beleza? É cara, eu começaria dizendo que carnaval pra tu chegar na mulher é muito mais de boa, é muito mais tranquilo, pelo simples fato de já existirem lugares mais apropriados para tu poder chegar na mulher. Como assim tá lugar mais apropriado? Cara, lugar apropriado é o seguinte: deixa eu até alertar vocês a, a, a, em relação a isso. O lugar apropriado é um lugar onde as pessoas estão ali se divertindo, onde as pessoas. Estão ali, já de uma forma solta, estão ali pra talvez dar um beijo. Quando a mulher tá no metrô, no ônibus, no Uber, na rua, no trabalho, às vezes ela não tá focada nos caras ou em querer dar um beijo. Não que no carnaval ela esteja 100% o tempo todo, não. Mas o que eu tô falando é: quando vocês falam que ah, então não pode mais, mais flertar? não pode mais flertar? pode, pode flertar. O flerte ele tá super ligado ao olhar, independente do lugar que você esteja, tá bom? Agora tu chega. Chegar na mulher, aí que tá, né? Como que tu vai chegar na mulher? Tu chegar na mulher no metrô é muito invasivo. Tu chegar na mulher no teu trabalho se tu não tem intimidade, se ela começou a trabalhar contigo agora é muito invasivo. Então comecem pelo flete tá bom? Então voltando, independente de onde tu tiver, tá? No carnaval também começa pelo flerte. Mas o que eu digo de mais lugares apropriados é que assim a praça da cidade, sua cidade de interior, normalmente é não vai ter nada acontecendo ali. E quando tem um carnaval, tem um carnavalzinho rolando. As ruas, se for de cidade grande, tem bloquinhos, né? Tem bloquinhos, tem trio elétrico, tem baladinhas diferenciadas. Então, isso permite um pouco mais uma coisa, tipo assim, tu tá ali dançando, tá curtindo o carnaval. Isso é muito importante, tá? Tu vai para um ambiente que tá todo mundo dançando, isso já é uma outra dica, já tô emendando aqui. tu vai para um lugar que tá todo mundo curtindo, todo mundo dançando, se tu ficar ali emburrado, porque tem cara que não sabe dançar e já se aproveita disso: de, não, não sei dançar, então eu vou ficar aqui parado. Dificilmente tu vai conseguir chamar atenção. Da guria, e se tu conseguir, é mais difícil, sabe? Porque assim, ó, falei do flirt né? Se tu tá dançando com ela, é mais fácil dela olhar para ti. Dá pra tu fazer uma dancinha perto dela, ver o que, que ela faz sem tocar nela. Agora, se tu tá parado num canto emburrado, a única coisa que te resta é passar uma mulher na tua frente e tu fazer o quê? Agarrar no braço dela? Isso é o quê? Assédio. Ai, Tata, que chata mimimi. Ela né? não, gente, não é. É real, é só pra ajudar vocês. Porque eu sei que tem um monte de homem aí que tá perdido, não entende, não sabe. E aí, Fica tirando as mulheres pra, pra nada, fica tirando as mulher pra louca, tá? E não é assim que acontece. A gente só, só quer a coisinha certa. A gente quer que todo mundo se divirta. Imagina tu, né? Deixa eu falar aqui de mulher pra ti. Deixa eu, deixa eu só te dar minha visão. Tô aqui de boa, meu barzinho, o meu shortinho, tá? E aí eu quero ir lá pular o carnaval. Mas daí eu fico apreensiva, porque eu não sei se do nada vai chegar um cara e vai agarrar no meu pescoço, vai puxar meu braço. Vai... Imagina que chato! muito chato, muito conveniente. Eu tenho um relacionamento sério há anos. Eu não quero nem um cara agarrando meu braço fazendo qualquer coisa. Não quero. Então por quê? Que, que um cara vai fazer isso se não sabe se a menina quer ou não quer? Independente, tá? Não só no carnaval em qualquer lugar. Não tem porquê, meu amor. Então espera, espera o aval. O que, que é o aval? O olhar da menina. Ah, tata, tá, então ela me olhou e ela deu aval? Ah, tata, tá, então deu um sorrisinho é aval? Não, né? Claro que não. A minha dica era tu esperar a menina dar o primeiro contatinho. Sei lá, se tu vê que tu tá dançando e ela ali tá dançando com e aí ela, sei lá, né, deu, fez algum contato, encostou no teu braço, encostou. Né? Já vai entender que a ah, opa, ela tá encostando em mim, então eu posso encostar de leve. Outra coisa que pega muito é o jeito que tu encosta na menina, sabe? Uma coisa é tu encostar tipo com um delicadeza, não que com delicadeza você possa passar a mão em determinadas partes e qualquer parte. Não, isso não significa nada. Mas assim, uma coisa é tu pegar numa área, tipo assim, braço, cotovelo, encostar e tu vê se aquilo vai ser correspondido não. De leve. Outra coisa é tu, tu pegar no braço da menina, entendeu? Cara, isso é, não tem coisa pior do que tu tá na rua, tá curtindo, tá numa balada, do de um cara pega com força no teu braço. Meninos, por favor, não façam isso. Não façam isso. É muito feio, muito chato, muito desagradável. Te garra a ódio de vocês. Não tem porquê. E também ninguém tá aqui cravando guerra, entendeu? Tem um monte de mulher solteira que sai de casa assim, pra poder curtir, pra poder dar uns beijos na boca, pra poder olhar uns boy pensar, hum. Gostei, então elas vão tomar atitude. Há uns anos atrás era muito mais difícil tu ver uma mulher olhando, encarando, tomando atitude, chegando num cara. Hoje em dia, a gente, hoje em dia o negócio tá muito diferente. Hoje em dia as meninas já sabem que não é vergonha, que não é feio, apesar de que muitas têm muita vergonha, né, meninas? Eu sei que ainda tem meninas aqui assistindo, mesmo o vídeo sendo pra meninos. Deixa aqui nos comentários. Vai dizer que pra gente ainda não é difícil como mulher chegar. É. tá todo mundo aprendendo como respeitar um ao outro juntos né porque cara o, até nessas horas os machismo não um sabe. porque daí a, um saco pra mulher que não pode chegar um saco pro o cara que daí às vezes ele é tímido e aí a mulher não chega nele também que bosta que quem que sai ganhando dessa história ninguém ninguém hum, e outra coisa bem importante para os caras amigo saúde mental também né Se tu sai assim ó na guerra vou para guerra vamos lá quem fica com mais quem beija mais para começar Sai pra guerra, vamos fazer batalha, quem beija mais, quem fica com mais mulher, quem pega mais mulher. esse lugar aqui já não é pra ti, tá? Aí já eu acho que esse canal aqui não é pra ti. Tem bastante canal aqui no YouTube com os caras aí, pagando de machão. Eu sei que aqui tem um monte de homem legal, um monte de cara massa. Que tá querendo saber sim como chegar numa mulher de um jeito decente. Então fica aqui comigo. Eu sei que você é um cara legal, que você é um cara massa, eu conheço bem meu público. Se tu for um cara aí que tá querendo competir, tá querendo zoar, acho que tem outros canais com outras dicas mais legais para ti, sendo super sincera. Mas o que eu ia falar é pra vocês cuidarem da saúde mental de vocês também, né? Que às vezes tu sai de casa com esse lance de eu tenho que. Colecionar mulheres nesse carnaval. Tu volta pra casa sem ter dado um beijo na boca, tu volta para casa como? Com a cabeça ferrada, meu né, amigo? Volta, volta se achando um bosta. Volta achando que o problema tá na tua aparência. Nossa, terrível, gente. Terrível, isso terrível pra vocês. Outra coisa que ajuda muito no lance do contato visual no carnaval, que normalmente carnaval tem o quê? Barulho, né? Tu vai conseguir bater um papo, trocar altas ideias com a pessoa? Não, a não ser que você esteja passando um carnaval é, num camping, Carnaval num lugar assim diferente, diferenciado, né? Mas eu digo assim: uma festinha de carnaval, bloquinho de carnaval, baladinha, trio, vai ter barulheira. Ai, então, o que, que é essa fazer contato visual? Contato visual é a parada do carnaval, contato visual é a parada da vida. Não tem problema nenhum de tu dar um sorriso, sorria. Aquela mesma coisa que eu falei no início do vídeo: cara de cara amarrada, ninguém gosta gosto segue é uma dica, né? A mulher adora a cara, não digo simpático demais que vai ficar o sorriso com a cara de maluco, mas um cara que tu vê que tá ali, que tá no clima, que foi para brincar. Só dela vê que tu tá ali para se divertir também, ela já vai ter um ponto em comum contigo. Não vai ficar achando que tu é um cara babaca que tá ali para pegar a mulher. E não é pelo fato de tu ser homem não, tá? Nada a ver. Para mulheres é a mesma coisa. Se, se a menina gostar de menina e ela vê que tem uma menina babaca que foi ali só para pegar a mulher, ela também vai achar ruim, entendeu, caras? Entendeu? Então Caras é ótimo, enfim, gente, não tem erros. Tu for para se divertir, com educação, com respeito, levando em conta que tu não vai é, invadir o espaço de ninguém porque tu não quer que teu seja invadido, né? Pensa comigo assim, ó. Se tu não tivesse interessado em determinada mulher ou se tu não gosta de homem e chegasse um cara te abordando, pegando no teu braço, tu ia gostar? Não. Meninos, então, ó, resumindo a história, ó, que te acabou? Bem fácil para vocês saberem. Tô abusando? Isso é assédio, tata? Não é. Se um cara chegasse, pegasse no meu braço, eu ia me sentir incomodada, eu ia me sentir invadido. Sim, eu não ia gostar que um cara chegasse pegando meu braço, mesmo tu sendo homem, não gostando de cara. Pensa assim: ia, ah, então, então isso não é legal. Agora, se o cara olhasse pra mim com uma carinha de que tá dando em cima de mim e eu tivesse a oportunidade de, tipo, não, não quero, tava tudo bem. É, tava tudo bem. Ah, então não é assédio. Então, se o cara, sei lá, tivesse dançando do meu lado, sutilmente, e percebesse a minha reação, eu ia ficar ofendido? Não, não ia ficar ofendido. Eu tava vendo que ele tava ali, pra ver qual que era a minha. Isso acontece muito, né? Isso ia me incomodar? Não, não. Isso não ia me incomodar. A não ser que seja um homofóbico do caramba, que aí tu vai se sentir incomodado até do cara andando a quilômetros de distância te olhar. Mas aí, amigo, aí tu tem que te tratar, né? Aí tu tem que te tratar. A gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Bom carnaval. Aproveitem muito. Qualquer coisa, me segue lá no Instagram. Conversa comigo. Que vai pra ver o que eu tô fazendo no meu carnaval também, né? Só isso. Um beijo. Tchau!